Fala, meus queridos nerds do Sindicato Nerd, beleza? Vamos falar um pouco hoje sobre o Pokémon GO, beleza? Então, solta a vinheta! Nós estamos aí então voltando com nossos vídeos no canal, né, que agora vão sair de segunda, quarta e sexta-feira, com vários temas diferentes, né, provavelmente na segunda-feira a gente vai fazer um compilado de notícias, na quarta-feira vai ser algum review, alguma coisa sobre algum game, sobre alguma série, filme, enfim, e na sexta-feira a gente vai fazer um gameplay aí, beleza, o primeiro jogo, vocês vão ver aí, vai ser bem legal, então, quando o Pokémon GO estreou aqui, eu tava indo pra, pra estreia de Esquadrão Suicida, que aliás foi muito da hora, né? Pena que a gente não tava com o canal ativo, senão eu ia fazer aqui a minha crítica, mas vocês puderam ler lá no site aí do Sindicato Nerd, que tá aqui no, na descrição, depois vocês dão uma olhada. Enfim, quando estreou, eu tava lá na pré-estreia de Esquadrão Suicida, tal, tinha acabado de sair do carro, de repente um amigo falou Cara, soltou Pokémon GO! Na hora minha relação foi tipo, puta que pariu, por que, que eu não tô em casa nessa hora que saiu, por que, que eu não tô ali, por que, que essa bosta não saiu a hora que eu tivesse, a hora que eu tava em casa, pelo menos assim eu consigo baixar, e eu não sofrei, eu ia chegar pelo menos lá no shopping com uma internet, né, eu colocaria ali no meio do caminho o 3G, e ia caçando essa bosta. Como é que caçar lá, beleza, né, não deu, ok. Passei, assisti o filme do Esquadrão, bonitinho, lindo, maravilhoso Aí, depois tal, tá, cheguei em casa, consegui baixar, né, e foi aquela coisa Apareceu os três iniciais pra mim, né, o Bulbasaur, chamando e o Squirtle Aí olhei e falei, pô, da hora, né, já peguei ali o Bulbasaur Beleza, aí em casa já apareceu meu primeiro Pokémon, além, depois do Bulbasaur, né Que no caso foi o Eevee, se eu não me engano Aí nisso eu falei, pô, beleza, o legal, muito da hora, sempre gostei do livro né, não vejo a hora de evoluir ele pra um Jolteon ou alguma coisa do tipo. Tá, resolvi então ir atrás dos pokémons, né, já que você tem que andar nisso e eu, né, não tenho lá muito tempo para isso, mas a gente dá um jeito na hora, no caminho pro trabalho, no caminho pra faculdade e tal. Fui lá a caça dos pokémons. E no meio do caminho, o que, que mais eu encontro, o que, que eu acho lá? Zubat É, a coisa que mais apareceu no caminho era o Zubat, eu fiquei tipo, mano... Hum, não, Aí o Swerve bravo, você já ia naquela emoção, falando... Caralho, Pokémon! Zubat Aí você tava ali no outro caminho de novo... Caralho, Pokémon! Zubat Enfim, foi basicamente assim na metade até hoje da meu caminho que eu faço, é Zubat a cada 30 segundos, meu, não tem como, não sei, é estranho isso, eu achava que ia aparecer, eu moro perto do mato, eu achei que ia aparecer, sei lá, Caterpie, qualquer coisa, mano, não é, não, é Zubat, é Zubat, qualquer lugar, aí é Zubat, aí, ali é Zubat, é impressionante, Zubat é o pombo do Brasil, mas enfim, tirando... Toda essa questão do Zubat, né? a parte mais chata não foi nem o Zubat, foi a galera que usava hack. Mas, tipo assim, não usar o hack pra só pegar Pokébola. Mas não! Eu acho que menos pior é quando você usa o hack pra pegar Pokébola. Porque, meu, você tá pegando Pokébola. Foda-se, não dá nada nisso. Mas, quando o pessoal usa o hack mesmo pra poder evoluir seu Pokémon e tudo mais. E ela não tem muita noção, ela quer porque quer pegar ali vários pokémon, ficar muito forte tal, dominar os ginásios, beleza, tá, você faz isso. E qual que era o problema? Em menos de dois dias, mais ou menos, eu tinha Nego no level 20, mano, level 20, eu tava no level 1 ainda em dois dias, mas beleza, né, aí tal tá a Niantic que começou então a correr atrás dessa galera do hack, começou a banir eles, Tony que resolveu falar, não, sem hack, vocês não vão usar. E deu aí essa belíssima é, concessão a gente que pode denunciar o filho da puta que tá usando hack. É. No mais, aqui na cidade mesmo é difícil agora você ver alguém usando hack dominando o ginásio, né? Se a galera já tá no level 20, é porque realmente dá pra... É compreensível até, porque já tem quase um mês que o game foi lançado, então tipo 20 dias, né? pois esse amigo meu que... Deixou a faculdade, deixou o seu trabalho, deixou uma família pra poder virar mais esse Pokémon, o que eu não ocupo. Faz até sentido. Eu sei que além da febre que Pokémon GO virou, também, claro, sempre tem aquele grupinho que gosta de ser o um especial, ser o um diferente. Por quê? Porque o cara quer fazer parte de um grupinho diferente, ele quer, ele quer ser o um cara diferente, ele quer ser a pessoa que é a diferentona, né? Que age diferente, que é o adulto. O que, que eles fizeram? Começaram a criticar Pokémon Go. E a galera que jogava Pokémon Go. Eu sinceramente não entendo porque qual que é o problema dessa galera que ama falar mal das coisas, ama criticar tudo que aparece nesse mundo, né? A pessoa não, a pessoa olhou ali, nem soltou Pokémon Go, nunca jogou o jogo, nunca assistiu o desenho ou anime. O que, que faz? critica o Pokémon GO, critica quem joga e aí você olha e pensa porra, por que? para que? qual a necessidade, meu amigo? mas assim, eu só queria saber mesmo que essa pessoa, essa pessoa que está criticando Pokémon GO, deve ganhar uma grana para isso, porque porra, é todo dia no Facebook falando isso sinceramente, o que, que você ganha se você está aí falando, a pessoa que está criticando né, os jogadores de Pokémon GO, fala ah, vocês estão perdendo tempo, beleza. Só que, amigo, você está perdendo mais tempo ainda criticando? Olha só que coisa! Você está se passando ainda por um cuzão mal resolvido, mal amado, né? Porque pô, é a única explicação que a gente vê para o que fica criticando toda hora. Quem está ali só querendo pegar os bichinhos, no mais, é Pokémon Go trouxe aí suas. Seus benefícios é, não esperados, né? Por exemplo, várias pessoas com depressão. Get it! Nice! Pokémon GO came out about a week ago, and immediately people everywhere were using it. And here at Mott, what we were doing with it, was we were using it to help patients get out and see the world. Kind of a sneaky way to get kids to exercise. Not only are they walking around and getting really excited, but they're also doing certain movements. So if I'm trying to get a kid to raise his arms up or to squat down, um, I can say, hey, the guy's a little bit lower, can you reach down and get him? And that's just a really tricky way that physical therapy or occupational therapy can get a kid to do the exercises. Um, Eu sei garoto tinha um problema lá, ele era meio antissocial e tal né? E Pokémon GO ajudou bastante ele, ele conseguiu fazer novos amigos, conseguiu sair de casa só ficava onde? Ficava o quê, Jogando Minecraft! Pô, Minecraft não é... Eu vou deixar quieto... Minecraft é... não é legal gente, é chato... Mas nada contra quem joga, pode jogar ele pra vontade que você acha eu acho chato... Enfim... Pera, pera, pera, pera, pera, pera... Você já viu minha peça? Eu achei legal essa parte de que... Crianças que tinham problema com socialização, né... Pessoas que tinham depressão e tal, começando a jogar e conseguiam melhorar da doença. E, meu, será que esse pessoal aí que critica tanto Pokémon Go não... Não, não, não viu essa parte? Não percebeu isso, mano? Como muita pessoa não percebeu essa parte? Eu acho que o que importa é isso. Cara, é você olhar e falar... Ou... Oh, esse jogo ajudou... É um saco? É... Mas ajudou, acho que o importante é o que vale, né? Então acho que a galera aí que tá criticando deveria olhar essa questão, né? Porque também você não é mais adulto, eu vou contar aqui, olha só, eu vou contar um negócio muito interessante aqui. Você que critica, adivinha? Não é mais adulto, nem melhor que ninguém que joga. Ah. Enfim, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Joguem muito Pokémon Go e comentem aí embaixo o que vocês. Quais são os iniciais? Que Pokémon vocês pegam? Se nossa cidade também só tem Zubat, meu piloto, tá tudo pesado. Se só tem Zubat aí também. Se tem Piti, sei lá que porra que caralho que tem aí. Também tem muito Ratatá, né? Ratatá é pra cacete, mas você mora perto de um terreno baldio, que é o meu caso. Dá o like aí, se inscreve no canal. É... acessa o nosso site, aí, o Sindicato Nerd também. Enfim galera, é isso, vamos jogar Pokémon Go e agora até o próximo vídeo, falou!